Fala Chiruzada, aqui onde a diversão não tem limites Mesmo que você seja péssimo em jogos como eu Nós estamos aqui hoje para falar sobre a história do cinema e os videogames Onde pela primeira vez esses dois mundos foram fundidos E criaram Super Mario Bros, a grande missão para resgatar a princesa Peach E como todos sabem, nós somos apaixonados por jogos aqui no Jogo Muito Mal E eu não podia deixar de explorar essa incrível fusão dos dois mundos Então vocês se preparem para descobrir os detalhes escuros curiosidades sobre esse filme que abriu as portas para uma infinidade de adaptações de jogos de videogame para o cinema. Vamos mergulhar juntos nesta aventura e descobrir tudo que há para saber sobre Super Mario Bros, a grande missão para resgatar a Princesa Peach. Então fica comigo, não pisca na vinheta, bora! Fala, tiro lá, aqui é o Sep do Jogo Muito Mal e eu trago os melhores conteúdos sempre os jogos pra vocês. Se vocês gostam de games, não perca mais tempo, se inscreve aqui no canal do Jogo Muito Mal e junto nós vamos criar a comunidade incrível de games apaixonados e trocar experiências para descobrir as novidades do mundo de jogos. E não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos para que assim a gente cresça essa comunidade junto e consiga trazer sempre diversão aí pra galera que curte games. Então clica no botão aí, se inscreve e tamo junto. Super Mario Bros. A Grande Missão o Resgate da Princesa Peach. Ele foi um filme lançado em 1986, produzido pela empresa Nintendo, dirigido por Masami Hata e Koji Kajita. O filme foi baseado no famoso jogo Super Mario Bros., que na época já era um grande sucesso de vendas em todo o mundo. A escolha desse jogo para ser adaptado para o cinema naquele momento foi uma das estratégias que a Nintendo tomou e estava buscando para expandir ainda mais o alcance do jogo e da sua marca. Além disso, o filme foi lançado em um momento em que a indústria cinematográfica japonesa estava em pleno crescimento e havia uma grande promessa de demanda por filmes de animação. O filme foi um sucesso de bilheteria no Japão, mas não foi tão bem recebido no resto do mundo. Isso se deve em parte ao fato de que a Nintendo não tinha experiência prévia na produção de filmes e, portanto, o filme não foi muito bem trabalhado em termos de roteiro e produção. No entanto, o filme teve um impacto significativo na cultura pop japonesa e em muitos fãs do jogo do Super Mario Bros em todo o mundo. O filme também ajudou a estabelecer a Nintendo como uma empresa importante no mercado de entretenimento, além de ser um marco na história de adaptações de jogos no cinema. Alguns pontos interessantes sobre a produção do filme incluem o fato de que foi a primeira vez que a Nintendo trabalhou como um estúdio de animação Toy Animation e que o roteiro foi escrito por um grupo de escritores experientes, incluindo Takashi Yamazaki, que posteriormente se tornaria um diretor de filmes de sucesso. No, Japão. no que diz respeito ao elenco, o filme contou com as vozes de Toru Furuya como Mario e Mami Yamase como Peach. O elenco de dublagem foi composto por muitos atores famosos no Japão, incluindo Masaru Satao, que dublou o vilão Bowser. Sobre os efeitos especiais, o filme utilizou uma mistura de animação tradicional a técnica de Stop. Motion, para criar os personagens e os cenários. Essa técnica foi uma escolha ousada e inovadora para 1986 e ajudou a dar ao filme uma sensação única e diferente. Foi um filme importante na história das adaptações de jogos para o cinema. Além disso, a escolha da Nintendo de adaptar o jogo para o cinema foi uma jogada inteligente na época lá, que ajudou a expandir ainda mais a marca e o alcance do jogo. Hoje em dia, como a popularidade dos jogos eletrônicos ainda em alta, o filme pode ser visto como um percursor desse universo e uma parte importante da nossa cultura. E eu gostaria de citar um elemento muito legal do filme, que ainda é relevante nos dias de hoje, que é a representação de gênero. Isso lá em 1986. A Peach, ela é retratada no filme como uma personagem forte e independente e ela não espera aí que ser salva pelos heróis de Mario Luigi. Então ela é uma líder tem a sua própria jornada e até que os irmãos resolvem ajudar ela, então ela é uma representação feminina positiva e importante, especialmente considerando que muitos jogos e filmes daquela época tendiam a retratar as mulheres como personagens secundários ou indefesos, o filme pode ser visto como um exemplo precoce da representação feminina e forte e empoderada no universo dos jogos, legal né? E é isso aí, Chirutado. Vocês gostaram de conhecer um pouco mais sobre o primeiro filme adaptado de um jogo para o cinema? Vocês gostaram desse assunto, desse conteúdo? Então não se esqueçam de se inscrever no canal para que a gente continue trazendo conteúdos assim. Vamos continuar juntos, explorando o universo de jogos em todas as suas formas possíveis. Obrigado aí pelo seu tempo, até mais, tamo junto, fui!